Ei, passa, eu queria te pedir desculpa Por todo o tempo que sumi, tava osso aqui Devia te ver mais, essa vida é tão curta Sabe lá, Deus, quanto tempo temos aqui A vida é louca, mais uma louca que educa as nem vi, ontem nem me reconheci A saudade dói, ignora, lá, machuca Saiu pra andar por aí, tô indo atrás de mim Mas um dia eu apareço por aí A gente pode marcar de sair Talvez Ou marcamos pro próximo mês Mas um dia eu apareço por aí A gente pode marcar e sair Esse fim de semana talvez Ou marcamos pro próximo mês A vida é tão curta Então vi se e desfruta A vida é tão curta Ei passa, eu queria saber dos seus dias Como tá por aí, você tem sido feliz? Pergunta rara, responda pra si com sabedoria Tem que pensar nisso aí, quanto tempo temos aqui? A vida é louca, mais uma louca que ensina Procure evoluir, fazer mais que existir Cê tá milhão, eu também, sempre na correria Sem tempo até pra mim, tem um compromisso aqui Esse fim de semana talvez Ou marcamos pro próximo mês Mas um dia eu apareço por aí A gente pode marcar de sair Esse fim de semana talvez Ou marcamos pro próximo mês A vida é tão curta Então vê se desfruta A vida é tão curta Quase sempre injusta